Qual é o caminho mais fácil para você realizar os seus sonhos? Creio que você já deve ter feito essa pergunta, principalmente quando levamos para o lado ali daqueles sonhos de viagem, um passeio bacana com a família, ou mesmo a criação de uma reserva de emergência que nos dá segurança financeira. É isso que eu vou te falar nesse vídeo de hoje. Eu sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra utilizando o limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como você pode aí, é, encontrar o caminho mais fácil para você realizar os seus sonhos. E esse caminho ele tem um nome, ele tem um destino, que é o que Gerar renda extra. É isso mesmo. Sabia que, através da geração de renda extra, você pode acelerar, os seus sonhos, os seus objetivos financeiros, pode te proporcionar maior conforto para você e sua família. E é isso que nós te ensinamos. E é isso que você pode começar a fazer a partir da utilização do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Sei que isso pode parecer até um pouco contra muito fora da realidade de muitos, mas é isso que nós fazemos há mais de oito anos e é isso que nós ensinamos aos nossos alunos hoje. E é isso que nós queremos te ensinar também aqui no nosso canal. E esse, essa renda extra, pessoal, ela vai acelerar a realização dos nossos sonhos, vai nos dar maior conforto, como eu disse, nós já fazemos isso há mais de oito anos. E o que, que muitas das vezes travam as pessoas aí de começar a gerar essa renda extra? Porque muitas pessoas não ainda são resistentes, não acreditam que é possível você gerar renda extra a partir do limite do seu cartão de crédito e a partir dos gastos do dia a dia. Historicamente foi criado, né, foi... É, nós fomos criados né, numa realidade em que, a maioria de nós, em que para você ganhar dinheiro, você vai precisar trabalhar mais. Ou seja, trabalhar mais, isso implica que você precisa ter mais tempo. Só que nesse mercado de geração de renda extra que nós falamos aqui sobre o limite o seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia, você não precisa ter esse tempo a mais. É, a primeira coisa que vem, tenho certeza, na sua mente quando nós falamos de geração de, de gerar renda extra é eu não tenho mais tempo para trabalhar depois do meu horário de trabalho, o trabalho fixo que você tenha. Eu não tenho condições de trabalhar no final de semana, porque eu estou muito cansado. Aqui não, você não precisa fazer isso. Basta você se organizar, basta você se planejar para que todos os seus gastos do dia a dia, você faça esses gastos de forma estratégica, você aproveite esses gastos para ter o um retorno, é, acumulando pontos, depois transformando esses pontos em milhas e colocando grana no seu bolso. E também você utilizar o limite do seu cartão de crédito para compra e venda de pontos e milhas. Então, você não precisa trabalhar mais, você precisa em média aí, vamos considerar aí período de um mês, você precisa em média aí de 15 minutos por dia para você conseguir aproveitar todas as oportunidades e colocar grana no seu bolso. Então, se você deseja aí, tem algum sonho que você deseja realizar e tá difícil de realizar porque a sua renda principal não tá te proporcionando isso, começa a gerar renda extra, começa a buscar essa forma aqui de, de geração de renda extra, que a gente fala com vocês, procura alguém que você tenha confiança, não precisa ser nós, procura alguém que você tenha confiança, para que você se, se inspire nessa pessoa e comece a se orientar por ela, para você ter segurança de começar a gerar renda extra e realizar os seus sonhos, assim como também da sua família. Então, é a melhor forma, sem dúvida, pessoal, para você alcançar os seus objetivos, realizar seus sonhos, é começar a gerar renda extra e renda extra sem precisar trabalhar mais ou mesmo gastar mais, bastando apenas fazer os gastos que você tem hoje de forma estratégica e utilizar o limite do seu cartão de crédito para aproveitar oportunidades nesse mercado, tá bom? Então esse é o recado de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos e não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber conteúdos como esse diariamente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.